Qual que é o melhor para afiliados? Google Ads ou Facebook Ads? Hum. Olá galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui seja bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera para quem já me acompanha que já me segue aqui já há um tempo já no YouTube já sabe que eu sou gestor de tráfico atual no mundo dos anúncios online tá bom estratégias também tudo tem globo aqui em marketing digital empreendedorismo online tudo tudo eu converso aqui, e compartilho com vocês aqui no canal beleza então nesse conteúdo de hoje eu vou dar com vocês aqui tô com meu computador aqui ligado né é, as pessoas estão fazendo muitas buscas né com esse termo aqui, de fato, tá bom? Eu achei interessante aqui criar o um conteúdo aqui no canal, certo? Então, qual o melhor para afiliado? Google Ads ou Facebook Ads? Então, as pessoas querem saber exatamente, tá bom? Como como é que funciona, né? Como é que é? é se, qual que é o melhor? Enfim, tá? Qual que vai começar primeiro? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Esse conteúdo, beleza? Então, isso é muita enrolação. Bora para o nosso conteúdo aqui em prática. Bora! então pessoal o termo aqui tá qual o melhor para afiliados Google Ads ou Facebook Ads cara as duas ferramentas têm o mesmo objetivo né de poder alcançar pessoas tá Eu recomendo que você distribua bem a sua grana tá divide o seu dinheiro para você poder pegar uma parte anunciar no Google e outra no Facebook porque no Facebook as pessoas de fato não estão ali para comprar né nada de ninguém nada de você ok mas se você aparece Pra essa pessoa ali tá com um bom anúncio tá um bom criativo que tá chamando a minha atenção uma copa conectando tá essa pessoa sim ela pode né comprar de você ok isso isso não te impede que okay? o poder da internet é isso ok se você é, tem uma boa ali, estratégia um bom processo alinhado tá nada impede de você fazer vendas de você poder alcançar um público que tem realmente interesse né pelo que você tá ali ofertando, tá no teu anúncio, tá na tua estratégia que tu tá bolando, né? É, seja ali é, um, um produto, né, direto para uma página de venda, seja também para um evento ali gratuito, seja para uma mentoria, uma boa consultoria que você tá ali prestando ali um, uma vida desses serviços. isso Nada te impede de você poder mostrar a tua marca, né, a tua empresa, o seu negócio, o seu projeto, o seu produto, os seus serviços, né, para essas pessoas. De que ela, vai, ela não vá comprar de você. Sim, ela vai comprar de você. tá Deixa que você tenha ali um, um, um processo, tá? alinhado, beleza, um, um bom um bom anúncio ali conectando que com certeza de fato é essas pessoas que não tá ali, tá que são pessoas ali realmente frias, tá, elas vão comprar sim de você, tá? No Google de fato, então já é um, um lugar mais hoje as pessoas são mais aquecidas, tá? as pessoas realmente ela tem um poder ali, né, já de compra. Por quê? Porque as pessoas quando ela digita no Google, elas já estão buscando por um assunto específico, já estão querendo comprar algo, tá? já estão querendo é, já uma, já uma, uma pesquisa específica. Então já uma pessoa já, já quente, já, ela já vai é, entrando aqui já, já para comprar um algo seu, já, já, já sabendo, então ela já sabe o que quer, certo? Então de fato é uma pessoa mais propícia com alto índice de comprar de você, beleza? Então as duas ferramentas têm o mesmo objetivo, o mesmo foco tá de poder alcançar pessoas tá de poder mostrar né aqui no anúncio tá específico para mesmo ali é para a mesma quantidade de pessoas não tem esse charminho né né ah, qual que é o melhor Cara, as duas são excelentes as duas são ótimas então eu super recomendo como eu falei no começo aqui do vídeo tá que você separe bem a sua verba tá divida uma parte para anunciar no Google e outra parte para anunciar no Facebook certo então, enquanto conteúdo bem rápido, bem direto ao ponto. E se você quiser começar investir um pouco, com orçamento baixinho de 6 reais, cara, eu ensino isso muito bem no meu treinamento para afiliado. Vou deixar para você aqui embaixo o vídeo aqui, tá? Na descrição do vídeo, para você que quer conhecer, tá bom? O meu treinamento aqui para afiliado, tá bom? Confere lá para você ver tá? todos os processos que eu realmente eu, eu aplico em meus negócios, beleza? Galera! Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenham tenha gostado demais desse vídeo aqui, desse conteúdo, tá bom? Há outro ponto muito importante, deixa aqui embaixo do vídeo aqui, tá? Da descrição aqui, um formulário para você preencher, tá? Que caso que você tenha interesse aí em fazer alguma mentoria comigo e também me contratar para fazer um bom serviço de tráfego específico, deixa... vou deixar aqui debaixo do vídeo aqui, tá bom? Esse formulário para você preencher. Se você for realmente a pessoa que vai se enquadrar no perfil que eu busco, então, de fato, eu iria te atender. Beleza? Então galera, se você já gostou desse vídeo, desse conteúdo, dessa aqui embaixo já, deixa seu comentário aqui, seu like que vai ser muito importante, tá bom? E não se esquece que se, se você chegou aqui e é novo se inscreva no canal pra poder a gente crescer, tá bom? E a gente tá mais ainda né? mais por dentro né, de todos os negócios que estamos aqui agora né, mostrando pra vocês aqui no YouTube, beleza? Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo.